Ei, ei, ah, ah Aí Ah, ah, ah, ah Ei, ei, ei, ei Começa na rima, o seu tempo já acaba. Vem comigo agora que o seu corpo a gente arrasta. Bateu de frente e cê pensa que é raça. Bateu de frente comigo, é melhor ser chorar na sua casa. Quem conhece o Mojica tá de bobeira. E, mano, parece tá lutando uma capoeira. Até porque cê não brinca. Depois dessa, cê não vai ser Mojica. Você vai ser o Mojiga Porque você tá brincando nessa, dançando. Tá panguando que Luiz agora tá te pisando. Você olhando pro chão, pensando que é composta. Mas mano, como eu vou trazer agora uma resposta? Não vai conseguir, até porque esse ano não é favorável. Luiz, não deixa a resposta pra quem não é inexplicável. Sou louco o cara. Mojiga, mano. Vai deixar? 30 segundos para Mojinga, vai que vai. ei. <risos> Boom! Boom. Porque eu xingo pra caralho Mas você é um contrário Fala mais que papagaio Mico de papagaio É só um lacaio Achou que ia ser efetivo Mas você foi falho Eu tô no meu ritmo No ritmo ancestral Rimo em qualquer coisa Sou estilo igual taco da Bahia, O meu porto seguro Comigo você não tá seguro Leia Epicuro Eu passo por cima de você E o jogo é duro Você falou no passado E perdeu no presente Pensando no seu futuro E agora Luiz Nesse País, você é muito infeliz que você me diz. Nossa, cara, tem um cronômetro na cabeça, acabou na hora, filho. Você é louco. Aí, vocês ouviram, vocês decidem. Barulho para Luiz, barulho para Mojica. 1x0, Mojica terminou, volta, ei, ei, vai, ei, DJ. Ei. Agora sim, Ho ho ho ho Hey em Luiz, não é querer dizer. Escolha o seu side, porque você vai escolher perder o lado errado. Você foi derrotado, com a sua corrente você parece até aprisionado. Mesmo assim, você não é um escravo. Você escolheu ser amassado, atropelado. Com essa marca da Adidas, do meu lado. Passei por cima, você não pisa, você tá frustrado. Olha só, vai segurando quando eu levo essa batalha de sangue. E você fica igual o um caranguejo no mangue. Você parece um alto-falante que toca e ninguém entende quando fala. Caramba. Esse cara é brabo, ele tem o um eu... cronômetro na mente. Oh. Tem resposta do outro lado, Luiz na voz: 30 segundos, vai! Uou, uou, uou, uou! Aí, satisfação, município. Aí, passa. Ah, é, é, é. é. Sou o lado B, cê sabe nessa sua defesa Tô de corrente porque eu vou contra a correnteza Meu mano sabe que essa é ação Fustou o gol, Chica, que na batalha segue o padrão eu sou o contrário, eu trago tudo que é verdade Até porque cê sabe que cê não tem a humildade Meu mano sabe que, mano, cê não fala a verdade Não sou escravo porque eu rimo sempre a verdade Até porque isso que você precisa Até porque cê sabe que eu penso o dia inteiro É uma verdade que cê precisa Porque é um uma você cê tem que falar que eu que ganho o primeiro É isso? Acabou, né?